A China ataca novamente, a gente vai ver hoje um chinês que gastou quase 100 mil reais para criar uma skin CSGO que ainda não existia. Isso pode parecer maluquice, mas a gente viu no ano passado, muitas e muitas vezes Chineses gastando centenas de milhares de reais para criar skins com adesivos que antes não existiam. Né? Eles gostam muito dessas combinações raras e únicas, né? quando nunca ninguém criou nada parecido antes. E logo depois desse recente craft que a gente teve, criado por um chinês, é claro, da Nova K47 Headshot, com quatro LGB holográficos, craft que custa aproximadamente os 90 mil reais. Tem vídeo no canal, vou deixar indicado. A China já tá novamente, galera. Depois esse craft com esse daqui, mano. Vocês não vão acreditar! Mas um chinês acaba de gastar 100 mil reais para fazer isso daqui. Tá? Uma skin com quatro adesivos dourados. Os adesivos dourados mais caros do mundo, provavelmente, a gente vai ver já já. Esse é ou o primeiro ou o segundo adesivo mais caro, tá? E é o famoso Kechandre Gold, mano. E ele basicamente desenhou um tubarão, né? Esse adesivo é lá de 2017 e desde então vem ficando famoso simplesmente por causa da silhueta ali do tubarão. mano Pode parecer maluquice, mas sim. Tem o colecionador pagando uma fortuna por esse adesivinho aqui que tá na tela, galera. Que Xander é Gold de Krakow 2017, por causa desse tubarão, é hoje o adesivo dourado mais raro do mundo. E acreditem ou não, no Buff 163, que é o mercado de skins da China, apenas alguns dias atrás foram vendidos não apenas um, mas quatro desses stickers no mesmo dia e por aproximadamente o mesmo preço. Então esses quatro foram aplicados Na caia hidropônica Que a gente acabou de ver E eu vou calcular Quanto que custou tudo, tá? Mas ele pagou 30 mil yuan Por cada um Dos stickers dourados Isso dá 22.500 reais Por adesivo Aproximadamente Com quatro adesivos Somam aí 120 mil yuan O valor deles Que é nada mais Nada menos, galera Do que 90 mil reais Para craftar Essa skin E olha só Geralmente os caras as caras não aplicam adesivos caros em quaisquer skins, né, mano? Tem que ter um float bom, e aqui é o caso, ó, 0.003. Essa AK aqui é provavelmente uma das mais populares da China e também uma das AKs mais caras do CSGO, mano. Como não existe AK Hidropônica em StatTrak, ela não consegue chegar lá no preço da Fire Serpent, por exemplo, que em StatTrak Factory é muito cara, mas tipo assim, ela tá entre as AKs mais caras do CS, tô olhando aqui o ranking em ordem descendente, e uma AK Hidropônica com dois zeros depois do ponto Igual a gente viu aí Custa pelo menos uns 16 mil yuan Então 90 mil reais pelos adesivos Aproximadamente 12 mil reais Pela arma 102 mil reais para craftar isso daqui Caraca, chegou em 100k na verdade Eu achava que não ia dar 100 mil reais Mas mano, é uma loucura E eu vou entrar em detalhes agora Do porquê que essa loucura foi feita Porque apesar dele ter craftado Esse skin aqui, gastado aí os 102 mil reais Se ele quiser no futuro Vender esse skin aqui pelos mesmos 102 mil reais, vai ser muito difícil, tá? A não ser que o adesivo custe mais, ele não vai conseguir vender essa mistura aqui pelo preço que ele criou, tá ligado? Porque ele gastou aí 90 mil adesivos, mas provavelmente quando ele for vender, ele vai ter que dar um adesivo de graça, mano. É mais ou menos assim que funciona esse mundo de skins craftadas e tals. A não ser que quando ele for vender esse adesivo, o adesivo esteja custando, por exemplo, o dobro. Aí com certeza ele vai ter lucro e ele vai ser o responsável por parte da valorização. Vamos ver quem foi o chinês que craftou essa skin, vai. Bom, tá aqui, esse é o inventário do colecionador. E aparentemente ele já teve também uma 661 parecida com a minha, ó. Com um Titan holográfico ali. Tem várias skins no inventário dele, né, mano? É um cara que tem uma coleçãozinha aí de skins. E essa daqui é a skin que ele craftou aí, né, mano? A Aka Hidropônica. Partida já começou! Precisamos de alguns tipo disparos, ah, oh. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida. É um Olha só pra isso! Uh. <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?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 Tem, velho. Pois bem, por que eu queria pesquisar isso? Existem 21 skins com 4 desses adesivos dourados pelo mundo Então assim, automaticamente quando uma nova é criada As antigas dão uma valorizada né E principalmente os adesivos soltos E acreditem ou não, mas esse é um dos adesivos mais raros do CSGO Se não for, tipo assim, o mais raro, mano. Na verdade, eu sei um ou outro que é mais raro, que seriam, tipo assim, assinaturas do FNX, douradas, bem antigas, mas olha só, existem cerca de 27 desses adesivos soltos rastreáveis pelo mundo. Enquanto que o Titan holográfico, por exemplo, que é o adesivo mais caro do CSGO, a gente consegue rastrear, não banidos, 41 adesivos, ou seja, esse adesivo tá colado aqui nessa arma é mais raro que o Titan holográfico. Cacete, como que aconteceu isso? Bom, tenho duas hipóteses. A primeira é muitos desses adesivos foram aplicados né comparado com o tanto que existia a segunda hipótese é a galera da China escondeu quase todos se eu busco na data base todas as skins que já receberam pelo menos um questionander dourado eu tenho 827 mano então assim já foram mais de 800 colados né porque a gente sabe que dessas 800 aqui 20 skins receberam quatro Então pelo menos 900 Keychander dourados foram aplicados. A questão que fica é, será que esse adesivo realmente vale 22 mil reais? No caso agora que existem quatro a menos, possivelmente ele já saltou para 25, 30 mil reais, né? A gente não sabe qual que vai ser a próxima venda desse adesivo aqui, mas tem gente querendo 100 mil por esse adesivo já Deixando de lado um pouquinho esse único craft aí de AK Hidropônica E focando um pouco mais agora nos adesivos dourados do CSGO Mano, esse daqui tá no topo do topo da lista, tá ligado? Ele tá valendo mais do que uma AK Souvenir Gold Arabesque Que era pra ser o item dourado mais caro do CS, né? Um queixando, a galera tá querendo cerca de 100 mil reais por ele agora E o adesivo dourado que até recentemente era o mais caro do mundo Que é esse daqui do Simple, o adesivo mais raro do Simple Também, tá? É um dos melhores Dourados que a Valve já produziu, que foi lá na Cracóvia, né? O Cracóvia 2017 Enfim, esse adesivo aqui A última vez que ele foi vendido aqui no mercado da China Foram 35 mil Yuan, o Yuan mais do que esse do Kechandra, né? O que faria ele ser aproximadamente 3.700 reais mais caro do que esses adesivos que estão aqui na nossa arma. Porém, um fato interessante, do Simple existem 32 soltos por aí, então ele não é tão raro quanto o do Tubarão. Já que a gente só consegue achar 27 dele, né, e antes craft, Possivelmente o número era 31. Já que estamos falando de adesivos dourados e tal, esse aqui, o Hops Gold, foi uma época aí, o adesivo mais desejado pelos colecionadores, investidores de adesivos dourados, porque ele tem essa foice aí, né? Essa morte. E já existia uma AK hidropônica com quatro Hops Gold. Então, acho que foi daqui que o cara teve a ideia, né? De fazer igual, só que com outro adesivo, né? Pode copiar, só não faz igual. E esse adesivo também não é barato não, velho. As duas últimas vendas, né? As três últimas vendas, passou aí de 20 mil reais, mano. E ele também é um adesivo bem raro. A gente só encontra 38 deles, Mano. No mundo inteiro, então realmente é o terceiro adesivo dourado mais caro. Pois bem, antes de eu ir embora, só queria mostrar alguns outros crafts com queixando dourado. Esse aqui é o último feito e não é o melhor de todos, tá? Mas ele custou realmente esses 100 mil reais que a gente viu aí, mano. Que doideira, velho. Bom, esse aqui é provavelmente o craft com queixando de gold que mais faz sentido e deve vender... Pelo máximo possível, mano. Porque é uma M4 Poseidon com os adesivos aí que tem o tubarão, né? Isso aqui é um tubarão mesmo, mano? Eu acho que é um tubarão. Mas enfim, realmente fica sensacional, velho. Esse adesivo é diferenciado. Eu não sou investidor de adesivos dourados. Não tem nenhuma skin com adesivos dourados. Mas eu tenho que dizer, eu entendo porque que esse é o adesivo dourado mais caro do CS. E pois bem, teve um cara que fez uma Alp Desert Hydra com os tubarões, né? Tá bom que não tinha nenhum tubarão na Alp, né? Em cima Hydra. Mas enfim, é, ficou muito louco também, cara Gostei demais, velho Tem que comentar que 99% desses crafts Foram feitos pela China e continuam inventários De pessoas da China, né? Chineses Mas enfim, eles gostam desses adesivos, né? A gente tem que ficar de olho Pros próximos dourados que vão explodir de preço, mano Porque olha, realmente O que cresceu esse adesivo, mano Não tá explicado Esse aqui, o Quechandri Gold Era um adesivo que, tipo assim, lá em 2017 Ou em 2018, você podia ter pagado 50 reais, né? De 50 para 20 mil, é assim que são os investimentos do CSGO. Então galera, não esquece de deixar o like se você curtiu desse vídeo, quer ver mais crafts malucos feitos pela China. A gente se vê no próximo, tamo junto, um abraço, falou!